Entrando aqui na segunda parte do problema 5, que é onde a gente vai efetivamente finalizar o problema, calculando a altura e o diâmetro da torre, tá? a gente vai iniciar através do cálculo dessa altura da torre. Tá? A altura da torre é dada né, pela expressão que relaciona o número de unidade de transferência pela altura de unidade de transferência. Tá? Então, esse termo da integral aqui, da equação, é um valor adimensional, tá? enquanto que esse, segundo, esse primeiro termo aqui nos fornece unidade métrica. Tá? Então, a gente vai ter metro vezes um adimensional, que vai fornecer a altura dessa torre. A gente tem já estabelecido a equação da linha de equilíbrio. Tá? E a gente tem também estabelecido a equação da linha de operação. A gente tem esses dois valores. Quem tiver interesse em saber como é que foram obtidos, é, dê uma olhadinha no, no, na parte 1 da resolução desse problema. Então, a gente está trabalhando aqui com coeficiente global de transferência de massa, K maiúsculo. Se a gente tá, trabalha com coeficiente global, a gente não precisa saber qual é a inclinação né, que, que relaciona o coeficiente de calor e o coeficiente de transferência de massa, né? o coeficiente de transferência de calor e transferência de massa, né? da linha de operação para a linha de equilíbrio. A gente pode considerar na vertical, né? onde a leitura da entalpia vai ser obtida em HY asterisco. Então, para cada valor de TL, que é a temperatura do líquido, a gente tem condições de determinar um correspondente HY, que é referente à linha de, de operação, e 1 um HY asterisco, que é referente à linha de equilíbrio. Tá? A gente tem condições de determinar essa integral através do método da, da, área, da soma das áreas dos, dos trapézios. Tá? O trapézio, a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? A gente tem aqui na, na integral 1 sobre HY asterisco menos HY vezes DHY. Então, a nossa, o nosso gráfico vai ser 1 sobre HY asterisco menos HY em função de HY. A gente vai precisar aqui estabelecer alguns pontos né, para que a gente consiga obter várias, é, alguns valores de área. Tá? Quanto mais áreas a gente trabalhar, mais precisa fica a resposta. Quanto mais pontos a gente considerar aqui. Tá? A gente sabe que a água ela é resfriada de 45 graus, até 29 graus. Então, esses pontos eles têm que necessariamente fazer parte da nossa análise. E a gente pode estabelecer pontos intermediários entre esses dois pontos. Tá? Agora, como a gente não está, nesse caso, querendo uma precisão no resultado, eu optei aqui em trabalhar com quatro valores, né? os dois da, da extremidade e dois valores intermediários, onde para cada valor de TL, a gente vai obter um HY asterisco e um HY e a partir daí a gente resolve a diferença e o inverso dessa diferença. Tá? Então, a gente vai montar essa tabelinha aqui, que a gente pode, se quiser, estabelecer mais valores para ter mais precisão, tá? mas a questão que está sendo avaliada aqui é apenas a didática. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Uma área, né? a área a gente chama o ponto A, ponto B, ponto C ponto D. Né? A área abaixo dessas linhas aqui fornece para a gente o valor da integral. Então, basta a gente calcular a área dos trapézios. Tá? Então, aqui seria, para a área 1, base maior, seria 0,0543, mais base menor, que é 0,0364, e tudo isso vezes a altura, seria a diferença entre as entalpias, 105,3 menos 72. Tudo isso dividido por 2. Tá? A gente faria, repetiria isso para a área 2, no caso aqui seria. A base maior, aqui seria a base menor, a diferença seria a altura e repetiria para a área 3. Nesse caso, a gente obteve três áreas, onde a soma dessas áreas fornece para a gente o valor da integral, que é 4,73. A primeira parte já está resolvida. Agora, a gente precisa resolver, ou melhor, a segunda parte, né, que é a integral. A primeira parte agora que é a relação entre o fluxo de gás e o coeficiente global, é o que a gente precisa definir. O problema dá o valor do coeficiente global. E ele diz que esse valor é 1,25 kg por segundo metro cúbico. Só que esse valor só pode ser considerado, né, Ele só é válido, se a gente tiver um fluxo de gás maior ou igual a 2,2 kg por segundo metro quadrado, e um fluxo de líquido maior ou igual a 2,5 kg por segundo metro quadrado. Isso quer dizer o quê? Que se esses valores forem de pelo menos 2,2 e 2,5, no caso do gás e do líquido, respectivamente, a gente pode considerar esse valor. Ah, o valor do G, eu quero, eu quero trabalhar com o um valor de 4 kg por segundo metro quadrado. Posso considerar, porque o valor diz, o problema diz que esse coeficiente é válido para um valor maior ou igual ao valor que está sendo dado no problema. Tá? Só que a gente tem que garantir os dois fluxos nesses valores de pelo menos 2,2 e 2,5. Tá? Como, tá, como é fornecido o coeficiente global de transferência de massa no gás, aqui, K, Y, a gente vai considerar o fluxo de gás para fazer essa avaliação. Tá? Então, trabalhando aqui com o fluxo, de gás na, na condição mais desfavorável, que é o fluxo menor valor, a gente obtém uma altura de 8,32 metros. Agora, em relação ao diâmetro, o que, que a gente precisa considerar? A, a, a área transversal dessa torre ela precisa ser estabelecida de modo que sejam mantidos né, as vazões de gás, G. Ponto, e de líquido, L ponto. Então, esses valores são valores operacionais. L ponto foi dado no problema e o G ponto a gente calculou. Então, a gente não pode alterar esses valores. O que a gente pode alterar são os fluxos. Tá? E esse fluxo ele é dependente da nossa, da, da, do diâmetro da, da torre que a gente vai trabalhar. Tá? Vamos fazer aqui a, a, a avaliação dessa, dessa área. A gente precisa, ó, para um fluxo de ar de pelo menos 2,2 quilos por segundo metro quadrado, se a gente divide a vazão mássica de gás pelo fluxo de gás, a gente vai obter uma área, 5,71 metros quadrados. Se a gente divide a vazão de líquido pelo fluxo mínimo de líquido que a gente precisa garantir, a gente vai obter uma área de 8 metros quadrados. Tá? Então, a gente obteve aqui duas áreas. Agora, qual área a gente vai... Qual a área correta? Né? Como é que a gente vai saber qual é a área certa? A gente vai, vai precisar fazer uma, uma análise aqui. Vamos fazer análise em relação, primeiro, à maior área. V vamos considerar que a gente diga que a área dessa torre tem que ser de 8 metros quadrados. A gente vai manter essa área constante, 8 metros. Tá? E, eu, e eu vou precisar fazer essa análise para o líquido e para o gás. Tá? A gente viu que a área é a razão entre a vazão mássica de líquido, né, da corrente, nesse caso de líquido, pelo fluxo correspondente, pelo fluxo de líquido. A vazão de 20 kg por segundo ela tem que ser constante, é fixa. E a gente definiu a área, ou seja, o fluxo para o líquido vai dar 2,5 kg por segundo, metro quadrado. Esse valor aqui está dentro da faixa mínima para funcionamento, né, para que a gente possa considerar o coeficiente global de transferência de massa, volumétrico. Em relação ao gás, também a gente precisa garantir que seja fixo a vazão mássica e essa área também não vai ser alterada. Só que vai fornecer para a gente aqui um fluxo de 1,57 kg por segundo metro quadrado. Esse valor, se a gente observar, ele é menor do que o fluxo mínimo que precisa ser garantido nessa torre. Então, a gente não pode considerar é, a, essa área de 8 metros quadrados, porque essa área vai inviabilizar o fluxo mínimo de 2,2 kg por segundo metro quadrado. Vamos agora avaliar a menor área, 5,71. Se a gente mantiver a área de 5,71 metros quadrados, mantendo a mesma vazão mássica, a gente obtém um L, né, um fluxo de massa de líquido, de 3,5 quilos por segundo metro quadrado. Esse valor, a gente observa que ele é maior do que o valor mínimo exigido para que a gente possa validar o K, casão YA. Ah, Então, aqui está ok. Quando a gente faz análise para o gás, a gente obtém um fluxo de 2,2 quilos por segundo metro quadrado, que é exatamente o valor mínimo de gás que a gente precisa considerar para que seja válido o casão a tá? Então, isso, com isso, a gente pode concluir que a área que a gente tem que considerar é a área de 5,71 metros quadrados. Tá? Considerando que a gente esteja trabalhando com uma torre cilíndrica, o diâmetro dessa torre vai ser de 2,7 metros. Tá? Então, aqui fecha o problema com altura e diâmetro de uma torre de resfriamento.